E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar aí ensinando para vocês de uma maneira rápida para vocês ganharem seguidores e likes no Tumblr. Para quem não sabe, né, é... eu já tinha gravado um vídeo de como ganhar seguidores no Twitter e também no Instagram e agora no Tumblr, ok? Então se você quiser ver, assistir os outros vídeos para as outras redes sociais. Mas vamos lá então. Primeiramente, você pode ver aqui, ó, esse daqui é o Tumblr que eu acabei de criar somente para fazer esse vídeo. Você pode ver que eu tenho somente um seguidor e duas publicações aqui. Então, eu vou clicar aqui em entrar, que é bem rápido. Ele vai pedir para me autorizar. Se eu não tiver logado no Tumblr, ele vai pedir para mim fazer o login. Ok, então é, é direto com, com o Tumblr. Aqui você vai ter que concordar com os termos e se você quiser me seguir, segue. Se você não quiser, não me segue. Ok. E aí aqui vai aparecer, ó, você tem um seguidor, que é o que eu realmente tenho. E aqui você vê minha, minhas publicações, no caso eu só tenho dois, então aqui aparece a imagem e a outra publicação que eu fiz. E aqui um botão para ganhar seguidores, você clica e imediatamente vão aparecendo alguns seguidores na sua conta. E no final do, desse processo você ganhou 23 seguidores. Então eu vou vir aqui, vou dar um F5. Eu tenho 24 seguidores, eu tinha um, então eu ganhei 23. Aqui falou que eu ganhei 23 mesmo, então... Aqui os 23 seguidores que eu acabei de ganhar. Você pode também ganhar likes se você clicar aqui em ganhar likes. Então eu vou aqui clicar também em um para vocês verem que é muito rápido. Então aqui vocês podem ver que tem 13 notas aqui que foram os likes, os likes que eu acabei de ganhar. Esse daqui sou eu. Se você quiser me seguir, segue lá. Então, até o um próximo vídeo.